O que muitos de nós estamos propondo é que nós pensemos alternativas, é que nós pensemos em possibilidades e que nós sejamos criativos. Eu sei que não é fácil a gente pensar em alternativas, porque nós estamos tão cansados, porque nós estamos tão esgotados. Porque nós estamos sendo mortos todos os dias. Mas eu te chamo para fazer esse exercício. De ser criativa e de não esperar que o Estado ou que uma empresa vá fazer com que esse país e este mundo seja melhor. O que muitos de nós estamos propondo é a narrar.